Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul Quem sabe seu corretor do Brasil, né gente? Olha só, hoje eu quero mostrar para vocês uma oportunidade única Condomínio Capão, Ilhas Resort Um dos condomínios mais consagrados de Capão da Canoa Condomínio com acesso direto à lagoa Condomínio com grandes lagos Mas hoje eu quero te mostrar um terreno em especial No lado oeste, tá bom gente? o lado que tem acesso à lagoa aqui um excelente terreno com 560 metros quadrados com uma condição especial de pagamento uma condição imperdível um terreno de alto padrão de luxo você pode estar tá comprando com uma pequena entrada e saldo em até 60 vezes direto com a consultora e o melhor de tudo é que ele baixou o preço são apenas cinco unidades uma promoção por tempo limitado Fico algumas imagens e depois vamos lá conhecer o terreno pessoalmente. Então, gente, olha só, chegamos aqui na frente do terreno, tá? São 16 metros de frente de testada, 16 metros de fundo e 35 metros de comprimento, gente. É um terreno de 560 metros quadrados. Um terreno desse aqui, gente, maravilhoso. Com uma condição especial dessa. Apenas 185 mil de entrada, parcelas de 5 mil e reforços anuais de 50 mil. Terreno tá no valor total de 735 mil reais. Ele teve uma promoção no preço aqui, gente. Acabou baixando o valor e, aliás, manteve uma condição sensacional. São apenas alguns terrenos, menos de 5 terrenos com essa condição. Aqui no condomínio, vamos dizer assim, o condomínio mais charmoso de Capão da Canoa na atualidade. Que é o Capão Ilhas Resort. Olha só, gente. Que terrenaço! aqui é um sítio, uma fazenda, né? Olha só. O terreno termina bem aqui, ó. E aqui atrás você tem, então, o fundo para área verde, uma alameda. Aqui a gente tem uma quadra, duas quadras de vôlei. Aqui na passarela a gente dá na ponta de um laguinho. Quero te mostrar aqui. Olha que lindo, gente. Já pensou? Oportunidade única. Única essa oportunidade. você tem um terreno desse aqui, de mais de 500 metros Com apenas 25% de entrada É uma oportunidade única, meu caro E você não vai perder Você vai entrar em contato agora Com a equipe de corretores aqui da A4 E vem ver esse belo terreno Olha, gente, que bonito lá, agora. Seu terreno tá ali, ó o Seu terreno tá lá Gente, sem mais delonga, Eu vou finalizar esse vídeo com algumas imagens aqui do condomínio Espero que você goste. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. E bora então, gente, construir a sua casa dos seus sonhos aqui nesse terreno. Lembrando que a A4 Imóveis disponibiliza construtores, arquitetos, decoradores para você executar a sua casa aqui. Quer saber quanto custa um metro quadrado? Chama aí a gente. Um abraço. Deus abençoe. Até mais.